E aí aventureiros, bem-vindos a Taverna. Hoje eu vou trazer para vocês um mod que adiciona uma praga em Skyrim muito semelhante à pandemia do Covid-19. Mas com um detalhe que deixa tudo mais interessante. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O mod que eu vou trazer para vocês hoje é o Death Consumes All. É uma nova campanha para o jogo com mais de 10 horas de gameplay. Conforme descrito pelo elaborador do mod, são mais de 13 quests e 5 mil linhas de diálogos. Durante o tempo que eu joguei, eu vi a qualidade do mod que realmente tem diálogos únicos e uma dublagem muito boa. Além disso, o mod está totalmente traduzido para o português, então isso facilita muito a nossa vida. Tem alguns detalhes bem legais nesse mod, que são as escolhas que vão definir quais NPCs vivem e quais vão morrer. E essas escolhas também mudam o fim dessa história. Nessa campanha, Skyrim sofre de uma praga que é transmissível e me fez lembrar muito do Covid-19. O tempo todo você escuta alguns NPCs tossindo, inclusive a Lydia. Mas um detalhe muito bacana é que não é somente um vírus mortal mas também transforma as pessoas, as vítimas, em mortos-vivos, isso deixa o jogo bem desafiante. Outra parte que eu achei bem interessante do mod é em relação à utilização de máscaras pelos NPCs. Detalhe, pessoal, que essas máscaras fazem, sim, diferença. Isso está descrito dentro do mod. O elaborador do mod falou que a utilização de máscaras diminui a chance de você contrair o vírus. Além disso, o tempo todo você vai encontrar algumas pessoas falando a respeito da pandemia e até mesmo presenciei uma pessoa morrendo e se transformando no morto-vivo na mesma hora que eu estava no local. O mod, gente, é muito fácil de instalar. Eu vou deixar aqui na descrição o link do mod e o link da tradução. É só instalar os dois e pronto, já vai funcionar. Ele não tem nenhum outro requisito. Depois que você instalou ele, é só você entrar em qualquer save que a quest já vai ser automaticamente adicionada. Depois disso é só você ir lá em White Run e conversar com uma nova NPC, ela chama Livia Salvian. É uma guerreira natural de Coral em Cyrodiil, continente esse que a gente jogou lá em Oblivion, no Elder Scrolls 4. A partir desse momento ela se torna uma Companion, mesmo que você já tenha outro Companion, outro NPC te acompanhando, ela vai somar ao grupo, não precisa dispensar o outro Companion, tá gente? Agora uma uma dica que eu vou dar para vocês, no início da campanha tem que ter muita paciência, porque você tem que procurar por um agente que vai te dar mais informações a respeito dessa pandemia, e o único jeito de você encontrar ele é perguntando pelas cidades. Você vai ter que procurar por alguns NPCs que não tenham nomes. Você vai ter que procurar NPCs que vão ter a profissão, por exemplo, alquimista, mago, viajante, trabalhador e etc. Cada informação nova que você receber, você vai lá e conversa com a Lívia, que ela vai te dar uma nova orientação. Que dica que eu deixo para vocês? Vai para uma taverna e conversa com as pessoas de lá. Vai passando a hora, hora a hora, vai começar a aparecer outros NPCs e aí você vai perguntando. O pior é que você pergunta para várias pessoas e ninguém sabe nada do tal agente. Você vai até perdendo atenção. E quando te dão uma dica, ainda é vaga a dica que eles te dão. Tem que ir persistindo. Uma hora dá certinho e alguém vai te dar uma dica certa. Uma outra dica importante é que alguns NPCs que te dão missões no game original eles podem acabar morrendo nessa pandemia, ou então atacados pelos mortos-vivos. Então, assim, tem que ter um cuidado, porque se você ainda estiver jogando missões e você não quer atrapalhar a sua gameplay, termina de, de jogar do jeito que você está jogando, depois você instala esse mod. Então, depois que eu descobri lá as informações a respeito de onde tal, tal agente, eu cheguei no local e tinha um exército de mortos-vivos. Então você tem que ter um cuidado de você jogar esse mod nos níveis mais baixos. Vocês vão observar que o mod ainda precisa de algumas adequações, tem aí algum problema de movimentação com alguns zumbis, alguns mortos-vivos. Mas na minha avaliação eu joguei mais de duas horas do mod, me prendeu e eu fiquei jogando por muito tempo antes de gravar esse vídeo para vocês. Bem meus amigos, obrigado por vocês assistirem até aqui, não se esqueçam de apoiar o trabalho do canal, considerem se inscrever e um grande abraço.